imagina você recebendo PIX como esses aqui que eu tenho recebido já ao longo de dois anos e meio pessoal trabalhando com essa fantástica corretora e com robôs de operações em forex 1.050 832 r$ 900 r$ reais, 200 reais, tudo direto para minha conta bancária sem taxa de saque operou ganhou sacou veio direto para a conta via PIX sem taxa de saque eu até vou clicar em um aqui recente nesse aqui de 1.050 e vou mostrar para você o que é possível. Olha só, 16 de janeiro de 2023, hoje é dia 17 de fevereiro de 2023. Isso mesmo, você também pode ter a saques desse jeito, direto para sua conta bancária, via Pix, caindo em menos de 5 minutos, direto na sua conta, ok? Direto na sua conta, operou, lucrou, sacou direto para tua conta via Pix, pessoal, é isso mesmo. Ok, mas como isso, Misael, nos últimos dois anos e meio que eu construí o meu próprio negócio com robôs de operações no mercado Forex, ah, já lucrei mais de 24.893 dólares, ok, total de lucro aqui, que você pode ver, tá, isso aqui é dentro da minha corretora, 24.000 dólares dólares. Eu já coloquei mais do que isso, que Isso aqui é só uma parte. E com certeza você também pode iniciar sua trajetória com robôs de operações no mercado Forex e ter resultados fantásticos como eu também tive. Prazer, eu sou o Misael B. Martins. Você vai ter a chance de acessar o nosso site. Você provavelmente já está no nosso site ou você vai acessar o nosso site. Você vai poder ler com calma sobre mim e ter mais informações sobre o nosso Combo Robô Forex Start. Por isso eu te apresento o Combo Robô Forex Trader versão 4.1. Isso aí mesmo, galera. Aproveita e também acesso o nosso Instagram aqui, OK? Combo incluindo. O que que vem dentro desse combo? Um robô, dois setups mais 10 tutoriais em vídeo como instalar mais quatro bônus, OK? São quatro bônus, são mais quatro robôs de brinde que você recebe, OK? Mais grupo VIP para atualizações e suporte pessoal, a gente já vendeu esse robô por 500 reais no passado. Ok, ele já foi responsável por operar a banca de um dos nossos clientes por oito meses sem quebrar nenhuma vez. OK? E por hoje, hoje nós estamos aí vendendo ele de 500 por apenas 79,90. Não perca esta oportunidade por nada. Misael, como é que o robô funciona? Pessoal, o robô estabelece então compra em cima, venda embaixo, então ele, se o mercado estiver subindo, ele vai estar lucrando, se estiver descendo, ele vai estar lucrando. Ele estabelece esse corredor, bate em cima, bate embaixo, ele está lucrando. Dentro do pacote, você vai receber dois setups, ok? Um setup trabalhando só tendência e outro setup trabalhando compra e venda. Por isso, eu vou estar te mostrando o que, que você vai receber dentro do seu Combo Robô Forex Start, ok? Por R$ 79,90. Pessoal, preço fantástico, ok? Nós estamos fazendo aí essa bela promoção, trazendo aí o preço muito acessível para você. Você vai estar recebendo, então... 10 tutoriais que okay? introdução, cadastro na corretora, como abrir conta, como baixar a plataforma, como conectar conta de negociação, como abrir gráfico, como colocar stop loss, proteger aí o seu capital, instalação, configuração, como contratar VPS, uma tabela automática no Excel de ganhos e porcentagens, você colocou lá seu ganho, ele calcula a porcentagem e já te dá ali, é, ele dá automaticamente a porcentagem que você lucrou em cima do seu capital, ok pessoal? Temos um programa também de parceiro divulgador para você que quer também é, divulgar, ser afiliado, revender o nosso, o nosso produto também você também você será muito bem-vindo Ok não só isso mas você também será inserido dentro de um grupo dentro de um grupo VIP onde tem várias outras pessoas e na, lá nós compartilhamos promoções compartilhamos instalações novas atualizações é, novidades é, compartilhamos outras dicas Recomendações, ok? Tudo dentro de um Grupo VIP, não tem mensalidade Ok pessoal, não tem mensalidade é, Você pode ficar ali O tempo que você estiver usando esse robô Ok? Seja muito bem-vindo Então, Combo Robô Forex Trader Start versão 4.1 Aqui embaixo tem um botão Não perca essa chance, não perca Essa oportunidade, ok? De só ficar Olhando os outros fazerem trade, os outros Automatizarem as suas operações Você também pode e você você precisa então de alguém que te dá o passo a passo, ali os primeiros passos. Alguém que já está aí no mercado há três anos com robôs de operações. Então eu aguardo você lá do outro lado. Não perca essa chance de 500 reais por apenas R$ 79,90. Te aguardo lá.